E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho, e dessa vez pessoal mais um vlog pra falar com vocês sobre mudanças que vão acontecer aqui no canal a partir dessa semana principalmente. O vídeo pode ficar longo então pra você não perder muito do seu tempo, se você não tem muita paciência para esse tipo de coisas, mas se você... Gosta do conteúdo do canal e não quer ficar por fora das notícias, eu recomendo que você clique aqui na aba de ferramentas do YouTube e acelere o vídeo para 1.25, 1.50, que aí você não perde seu tempo, mas também não perde as notícias, ok? E recomendo que você faça isso em praticamente todo vídeo que você não quer perder tempo assistindo, mas quer saber do que se trata. E tipo assim, né mano, mudanças parece que estão na moda. Será que mudanças é um novo, é... Olha no que deu? Porque, ó... O Rato Borrachudo falou que vai fazer algumas mudanças depois que a gatinha dele faleceu, a Ninha é, O Zangado falou que vai fazer mudanças que mudou a máscara O Felipe Neto falou que vai fazer mudanças Enfim, será que eu estou copiando alguém? Não! Não é isso galera Mas de fato esse vídeo aqui foi inspirado em um outro vídeo que vai estar tá aqui na descrição Eu recomendo que vocês assistam pelo menos os seis primeiros minutos E eu queria agradecer o Zangado pelo vídeo que ele fez falando sobre mudanças. Esse vídeo me ajudou muito a tomar as decisões que eu estou prestes a anunciar. Esse vídeo me ajudou muito a entender sobre a vida, sobre essa parte específica da vida, na verdade, que é sobre as mudanças. Eu recomendo que vocês assistam pelo menos os seis primeiros minutos desse vídeo Mudanças, que tá aqui na descrição, porque é realmente... É um vídeo que vai ajudar bastante você, caso você precise é, fazer algumas mudanças. É, vai ajudar bastante você a compreender as mudanças que as outras pessoas podem fazer. Enfim, vamos lá. Já tinha muito tempo que eu queria fazer essas mudanças que não implicam só em mudanças no meu canal, e sim mudanças na minha vida. Vocês sabem da minha condição, que eu sou estudante de medicina, estou atualmente no sétimo período, faço um curso que é de carga horária muito extensa. É muita coisa para me preocupar ao mesmo tempo e ter um canal de grande porte, como é o meu canal hoje em dia, me toma muito tempo. Na verdade, o canal merece 100% da minha dedicação. Só que eu não posso abrir mão do meu sonho de ser médico. Então, é por isso que muitas vezes o canal acaba ficando de lado na minha vida. E eu não posso mentir, não posso negar, porque de fato, muitas ocasiões, em muitas ocasiões, eu deixei o canal de lado para dar prioridade para outras coisas que naquele momento pareciam mais importantes do que é, o canal, né? Enfim, de fato, eu sempre vou tendenciar a dar prioridade. Pro o meu curso de medicina, eu sempre vou ter essa tendência. Quando eu tiver época de prova, eu vou ter a tendência de diminuir a frequência de vídeos, porque é natural, eu não vou ter tempo para estudar e me dedicar ao canal ao mesmo tempo. Já é muito difícil em épocas normais, porque o curso demanda de muito estudo diário, o curso demanda de muita dedicação diária, além de todas as aulas que eu tenho, uma carga horária muito grande, eu, é difícil você estar tá sempre produzindo e se preocupando com uma faculdade. E se você faz qualquer tipo de faculdade e trabalha ao mesmo tempo, você já pode ter uma noção de o que, do que é a minha vida. Não porque o curso é muito absurdamente difícil e tal, mas porque ter um canal é como se fosse um trabalho. E ainda ter uma faculdade de puxada é ainda mais difícil. Então em muitas ocasiões eu deixei de postar vídeos, eu deixei de... De produzir conteúdo, eu deixei de jogar, pessoal. O meu PlayStation 4 tem tipo dois meses que eu nem ligo ele, cara. Perigoso ele parar de funcionar por falta de uso. Então eu espero que isso fique bem claro, porque às vezes tem muitos vídeos, porque às vezes não tem muitos vídeos. Quem já me conhece há mais tempo, quem já é inscrito há mais tempo, vai saber do que se trata, vai entender e não vai ter problema com isso. Mas quem tá chegando agora, quem começou a se seguir o canal por causa de, dos vídeos de Pokémon, vai ter agora a noção do que passa com o Gordinho Clash. Porque o Gordinho Clash, antes de ser Gordinho Clash, ele é o Igor. Ele é o Igor que faz medicina, que tem uma noiva, que tem família, que tem vida social, que tem que fazer as coisas, que tem que fazer um monte de coisas, na verdade. Então, vocês têm que entender que eu não sou só o gordinho Clash. E eu acho que essa é uma das principais mensagens que eu queria trazer para vocês que ainda não sabem dessa minha realidade o fato de eu estar afastado aí por um tempo dos videogames que é uma paixão minha e não tô falando de Clash of Clans e Clash Royale pessoal eu tô falando de videogames eu sou absolutamente apaixonado por games eu acho talvez posso me considerar um gamer é, não sei o, quais os critérios que você tem que releva, é, levar em consideração para se tornar um gamer, mas eu me considero um gamer sim, porque eu gosto de games, e eu não gosto apenas de um tipo de game, em uma plataforma. Eu tenho Playstation 4, tenho... Olha, eu tenho muito jogo de Playstation 4 em mídia física, porque eu gosto de colecionar. Tenho, sou extremamente viciado em jogos mobile, né? que é jogos de celulares, jogos de tablet. Tenho um iPad, tenho um tablet, tenho um celular. Enfim, eu fico consacrado cercado de jogos, tem um Nintendo 3DS também para jogar Mario que é um dos clássicos, para jogar Zelda que também é clássico, para jogar pokémon que também é clássico, enfim, eu, eu acho que eu posso me considerar gamer sem contar nos jogos que eu jogo no computador, então imagine você conciliar uma vida de gamer com uma faculdade de medicina e um canal com mais de 600 mil inscritos muito obrigado a todos vocês que são inscritos aqui no canal então, pessoal, esse afastamento do muro dos games me desmotivou bastante. Me deixou muito triste, me deixou muito, sabe? É, Desmotivado seria o melhor termo pra exemplificar, pra falar o que realmente eu tava sentindo. E isso foi refletido nos vídeos, obviamente. Então, pro meu próprio bem, o que resultou posteriormente na vontade minha de abrir mão do canal. Ou seja, fechar o canal, terminar o canal. Porque... Talvez isso seja inevitável na minha vida Talvez chegue um momento na minha vida Que eu não vou poder conciliar as, Todas as coisas que eu tenho E não vou, eu vou ter que abrir mão de uma coisa E talvez essa coisa que eu tenha que abrir mão Seja o canal Eu, eu não posso prever o futuro Eu não sei como eu vou estar daqui um ano Daqui dois anos Ou daqui três anos Depois que eu me formar E esse pensamento de ter que abrir mão do canal De ter que abrir mão de algo que eu construí De ter que, sabe é, Abandonar Todos que gostam de mim, todos que gostam dos meus vídeos, todos que realmente fazem questão de assistir, de dar o like, de comentar. Aqueles realmente que gostam de mim, gostam do Gordinho Clash, do canal. Abrir mão daquilo pra mim foi angustiante, foi tremendamente difícil. Apenas o pensamento, a cogitar aquela possibilidade me deixou quase em depressão. Véio. Então isso me machucou muito, me machucou demais. Como eu não sei o futuro do canal, isso pode me machucar daqui uns tempos, de fato. Mas eu não quero desistir do canal, eu não quero desistir de vocês, eu não quero desistir dos games. Eu quero continuar a ser, eu quero continuar a ser o Gordinho Clash por pelo tempo que, que eu for capaz de conseguir ser o Gordinho Clash, eu quero continuar a ser o Gordinho Clash. E é por isso que eu resolvi fazer mudanças, tanto para o meu próprio bem, quanto para o bem do canal. Porque o meu bem também reflete o bem do canal. Se eu estou bem, o, o, o canal vai bem, é impressionante, cara. Só que mudanças, pessoal, nem sempre são bem aceitas. Principalmente para um público tão apaixonado pelos jogos que eu abordo, que principalmente, né, que é Clash of Clans e Clash Royale. Mudanças para vocês que gostam muito desse conteúdo... Normalmente são vistas com maus olhos, normalmente são, são coisas que afastam vocês, mas não é essa a minha intenção, afinal de contas mudança é o sinônimo para algo imprevisível, para algo incerto, para algo que você não sabe aonde você vai chegar, porque teoricamente se tá bom não necessita de mudanças, então se você está mudando quer dizer que está ruim? Quer dizer que você enjoou de Clash of Clans? Que você não quer mais jogar Clash of Clans ou Clash Royale? Não é isso, pessoal. E uma das coisas que eu quero falar pra vocês é que isso não vai acontecer no canal. O canal não vai deixar de ter Clash of Clans. O canal não vai deixar de ter Clash Royale. Então eu queria falar dessas mudanças. Só que antes de falar de mudanças, a gente tem que entender o que de fato representa a mudança. E como eu acabei de dizer, mudança representa incerteza. Mudança representa sair da sua zona de conforto. Mudança representa muita coisa que para muita gente pode não ser a melhor opção, afinal de contas muitas pessoas permanecem aonde estão por medo de mudanças, por medo de, por medo de mudar e não alcançar o objetivo, por medo de mudar e fazer a coisa errada. E se eu errar? E se eu falhar? E se eu não estiver fazendo a coisa certa? Isso é sinônimo de mudança. Só que mudança também não é de todo mal. Se você mudar, sair da sua zona de conforto, buscar aquilo que você acha que você merece, correr atrás do seu sonho, correr atrás daquilo que você quer, então isso é uma mudança também. Só que é uma mudança boa, é uma mudança que vai te revigorar, é uma mudança que vai te fazer feliz, é uma mudança que vai te manter empenhado, é uma mudança totalmente ao contrário da mudança da incerteza, da, da, da dúvida. Porque por mais que ela antes seja precedida de dúvida, de incerteza, quando você alcança, você nunca vai ter se arrependido. Nunca. E mesmo que você não consiga atingir seu objetivo, se você deu o seu melhor até chegar ao fim do poço que seja, pelo menos você vai ter sua consciência tranquila e e saber que você deu o seu melhor, mas de fato não deu certo. Eu resolvi arriscar nas mudanças, resolvi sair da minha zona de conforto, resolvi trazer para o canal novas, novos ares, novos vídeos, novos, novas séries e tentar fazer uma mudança que seja melhor, tanto para mim quanto para o canal. Eu não quero me sentir culpado por querer melhorar o meu conteúdo, eu não quero me sentir culpado por querer trazer a melhor qualidade possível eu estou investindo em, em equipamentos para o canal para trazer a melhor qualidade possível eu tô me dedicando ao canal para trazer o melhor conteúdo possível eu não quero me sentir culpado em hipótese alguma mesmo que eu falhe em me esforçado para trazer o melhor para vocês é por isso que eu vou é, fazer essas mudanças no canal e eu espero que vocês me acompanhem ou me compreendam e se eu falhar eu vou falhar fazendo o meu melhor e é isso que me dá forças para realmente fazer essas mudanças. Acho que muitos de vocês já entenderam do que eu estou falando, é, talvez essas mudanças para vocês sejam algo pequeno, algo irrelevante, algo que nem necessitava de um vídeo para falar, mas para muitos de vocês isso é um divisor de águas, isso é um absurdo e isso é normal. Isso é esperado. Eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que vão ter muitos dislikes, talvez nesse vídeo, muitos comentários negativos. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em todo tempo de canal é a não olhar os comentários negativos, as críticas que não são as construtivas. E Se você tem um canal, vai um canal que está iniciando agora, já vai me uma dica excepcional para você. Vão ter mil comentários nos seus vídeos falando bem do seu vídeo. Mas você não vai se esquecer daquele um Que falou mal Então eu recomendo que você sempre Foque no que é positivo no seu vídeo Nos elogios No trabalho que você impôs e a galera reconheceu Nas pessoas falando que se divertiram Falando que adoraram Falando que foi legal Falando que deram risada Falando que se sentiram bem assistindo seu vídeo É isso que deve importar pra você E mesmo que esse vídeo tenha um milhão de comentários falando que não gostaram das mudanças, que não vão mais seguir o canal. Enfim, se tiver um canal, se tiver uma pessoa falando que me apoia, falando que tá comigo, eu acho que já é o suficiente para eu investir nas mudanças. Então o que, que eu peço pra vocês? para vocês que são muito fãs de Clash of Clans, muito fãs de Clash Royale, eu peço pra vocês que se por acaso aparecer um vídeo na sua box que você não tem tanto interesse, uma, um vídeo de um jogo que você acha que não deve ser legal. Você não precisa assistir. Você tem a opção de escolher. Essa é a mágica do YouTube. Você não precisa assistir, assistir tudo que aparece. Tudo que é sugerido pra você assistir. Só que se você quiser dar uma oportunidade pra novos ares, pra mudanças... Quem sabe aquele jogo vai te fazer dar uma risada, a, a, a, o vídeo vai ficar engraçado e você mesmo que não joga vai, vai tirar gargalhadas do vídeo. O vídeo em si ficou bem produzido e você talvez dê um like no vídeo só porque ele ficou bem feito. Enfim, a gente tem que pensar positivo, eu acredito na mudança positiva. E caso você não queira assistir, você pode muito bem é, não deixar de assistir, você pode muito bem, quem sabe, até parar de ser inscrito. Eu sei que isso vai acontecer com muitas pessoas, e eu respeito a opinião dessas pessoas. Você não é obrigado a estar aqui, você não é obrigado a assistir os vídeos, mas eu queria lembrar também essas pessoas que são muito fãs de Clash of Clans e Clash Royale, que o meu motivo, a minha intenção, não é parar de trazer esses jogos, é só... Com, é, preencher as lacunas de tempo com outros games que vão me fazer feliz que vão fazer o canal um canal muito mais muito mais sei lá completo na minha opinião e eu acredito que isso vai ser muito bom para o canal e consequentemente muito bom para mim então é isso o aviso é simples a mudança pode não parecer tão grande assim mas é muito importante para mim que fique claro para vocês só para relembrar Clash of Clans e Clash Royale não acabam nunca aqui no canal. Queria agradecer já de antemão, na gravação desse vídeo, aquelas pessoas que vão me apoiar. Aquelas pessoas que acreditam na mudança positiva e que acham que um, um vídeo a mais na box, talvez mesmo que ela não queira, não vai fazer mal nenhum. Que acham que mudar, sair da zona de conforto é algo que você deve fazer caso você não esteja confortável com a sua situação no momento. Eu queria agradecer essas pessoas que acreditam no canal, que vão continuar aqui, que vão deixar seu comentário positivo, vão deixar o like no vídeo, vão acreditar que as mudanças vão ser boas para o canal. E sobre o nome Gordinho Clash, porque eu sei que isso vai gerar muito comentário aqui embaixo, eu não acho que o nome Gordinho Clash deva ser mudado, porque ele não é, ele não, ele não é e nunca vai ser uma âncora para mim e nem para o meu canal. Eu não me sinto preso nesse meu nome, no nome do canal, no apelido, no nick, como você quiser chamar. Se fosse assim pessoal, o BRKS Edu tava fazendo vídeo de Call of Duty exclusivamente até hoje, e não é isso. O nome, você não tem que se envergonhar do seu passado. E Clash of Clans foi o que me formou no YouTube até hoje, e mesmo que o Clash of Clans acabe hoje ou amanhã, ou seja, quando for, e eu ainda vou ser o Gordinho Clash, aquele que fazia vídeos daquele jogo que chamava Clash of Clans. Mais uma vez, eu não tenho vergonha do meu passado, porque tudo que eu fiz até hoje foi dar o meu melhor para trazer felicidade para vocês, para ajudar vocês com aquilo que eu for capaz de fazer. Tudo que eu quero fazer é trazer o melhor para vocês, dando o meu melhor para isso. O vídeo é basicamente esse, desculpa se o vídeo ficou muito grande, mais uma vez eu recomendo que vocês assistam o vídeo que tá aqui na descrição, pelo menos os seis primeiros minutos, são, é, é falando de mudanças, eu acho que o Zangado, que é o vídeo do Zangado, exemplificou exatamente aquilo que eu tava sentindo, aquilo que, cara, foi exatamente o que eu precisava ouvir para tomar as mudanças que eu acho que vão ser boas pra mim ao longo do tempo. Então eu conto com o apoio de vocês, com a compreensão de todos. Desculpe se eu desapontei você ou se eu te fiz perder tempo porque você é, pensou que era algo mais importante e não é tão importante assim, na sua opinião. Não se esqueça de assistir o vídeo aqui, os seis primeiros minutos que tá na descrição. Quem sabe você também possa mudar, mudar para melhor, assim como eu espero estar tá fazendo aqui no canal hoje. Beleza? Então é isso, espero mais uma vez contar com o apoio de todos vocês. Se você curtiu, se você não curtiu, me dá o feedback com os comentários, like ou mesmo dislike para eu saber como é que vai ser a reação de vocês. Muito obrigado aos atuais 601.891 inscritos. Vocês, cada um de vocês, é muito mais muito importante na minha vida. Vocês são muito importantes na minha vida. Vocês não fazem ideia da importância que é o feedback dos seus inscritos, da importância que é os likes e dislikes, mesmo que não contem pra ranqueamento de vídeos no YouTube, mesmo que um vídeo possa ter 3 milhões de dislikes ele não vai deixar de ser assistido no YouTube é a questão é o feedback, é você saber que você tá fazendo algo bem feito é você saber que você acertou ou errou naquilo, porque errar é humano e a gente tá sujeito a isso muito obrigado então mais uma vez, agora eu vou me despedindo de vocês, falou um grande abraço do gordinho galera e até a próxima!